Então pessoal, esse é o primeiro Let's Bora de 2018 e talvez de 2017 também. <risos> Mas diferente do formato anterior, a gente precisa dizer que a gente não vai jogar. Né? É um Let's Bora diferente. É. Let's Bora na verdade agora a gente vai apenas falar sobre um jogo, ou outro e explicar a sua jogabilidade, sua história. E mostrar trechos também sobre ele. Exatamente. Então pessoal, a gente fala hoje de um jogo absolutamente lindo. A galera que acompanhou a geração do Playstation 2 que jogou Shadow of the Colossus sabe do que a gente está falando é realmente uma verdadeira obra de arte em todo sentido, vocês não dão para ver, mas eu estou todo arrepiado só de falar de Shadow of the Colossus aqui e a gente fica muito feliz primeiro de ter jogado esse jogo absurdamente lindo e saber que tem remaster de Shadow of the Colossus para PS4 Então pessoal, esse é um jogo um dos poucos, embora não jogue muita coisa, jogue pouco, pouca coisa, mas, normalmente, as poucas coisas que eu jogo são, são coisas desse, desse nível, de Shadow of the Colossus. Então, é um jogo, pessoal, muito bonito, traz uma, uma temática diferente, uma imersão muito grande, e começa o jogo de um jeito bem cativante. O um rapaz chega, vai em um determinado tempo, uma menina, levando a menina aqui, que está doente, está morrendo, não sei ao é certo, para tentar trazer, trazer ela de volta. Só que o desafio para que ele consiga trazer essa bolsa de volta é enfrentar os coosso. É isso a questão. Aí que o bicho pega. Aí que o bicho pega. A gente vai em busca de enfrentar esses cooscos. Não sabe como funciona. Primeiro contato, a gente não sabe como é que vai funcionar, como é que vai conseguir destruir um negócio daquele gigantesco, porque tem um homem de coosso algo extremamente grande. E você, no decorrer do jogo, você começa a jogar e, de certa forma, você descobre como é que você vai destruir um colosso, como é que você vai acabar com ele. Só que é o problema. O fato de você destruir um colosso não é um negócio, não é uma experiência boa. É, você destrui, você acaba enfrentando um colosso, destruindo um com ele mas ao fim dessa batalha você sente algo extremamente ruim. Não é prazeroso matar um colosso. Você sente uma, uma sensação de angústia e de tristeza, que é um dos elementos extremamente lindos que aparecem no Shadow of the Colossus, que faz com que o jogo seja um, absolutamente bonito. Faça aquele sentimento que você começa a sentir até pena do Colosso. Quando você está golpeando, quando você está golpeando o Colosso, é, você consegue perceber nos olhos dele que ele está sentindo dor. O que eu acho interessante no, no jogo também é isso. Tá, os reflexos dele... <risos> eu já sou meio, meio choroso mesmo, mas... É porque esse jogo é extremamente especial para mim. Foi um dos primeiros jogos de PS2 a qual eu tive contato, né? E assim, eu, esse primeiro contato se deu por meados de 2006, 2007, eu tinha mais ou menos 12 anos de idade. Foi quando eu ganhei meu, meu primeiro videogame, né? O meu primeiro videogame e veio um CD de demonstração que eu fiquei jogando ali até... Um, até até um dia desse eu estava jogando esse CD de demonstração aí, porque eu não tinha dinheiro para comprar CD. É o jogo original né? Uhum. e meu play 2 não era destravado. <risos> então, eu joguei aquilo ali, e, entre, e eram 10 jogos, e entre esses jogos tinha o, a primeira fase de Shadow of the Colossus, que no caso era só até você matar o primeiro colosso e depois o jogo, e depois acabava, que era só demonstração. Né? Simplesmente, o que, eu faria, faz, o que eu fiquei fazendo, é, eu, e mesmo sem entender a proposta do jogo, eu ficava jogando direto esse jogo, apenas contemplando a paisagem gráfica do jogo. Que era muito bonita. Então assim, é, mesmo sem entender o jogo, pode perceber que também existe o aspecto de contemplação dentro do jogo, e isso também chama a atenção. Que a gente está assim, tá falando de um jogo que foi lançado em 2005, né? ou seja, a gente tem 13 anos aí de Na Cacunda, né Finalizamos o Let's Bora, com a cara nova Novo let's, let's Bora Novo Let's Bora com uma nova roupagem Para falar dessa verdadeira obra de arte Que foi o Shadow of the Colossus que, Ainda bem que ele teve uma, uma releitura Uma remasterização uhum. para a PS4 E dizer que é um dos jogos que, que é uma verdadeira obra prima Uma obra de arte em todos os sentidos invenção, a roteiro É um catástrofe Para tá, apresentar a obra ali do Shadow of the Colossus Então pessoal, para quem nunca jogou eu super que recomendo esse jogo, porque é realmente um jogo lindíssimo, vale a pena jogar. E é uma experiência muito, muito grandiosa jogar o jogo sem sobretudo. Falou! Se você gostou desse vídeo curta, comenta, compartilha com os passos. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Deixa <risos> seu like e tudo mais. Valeu! Falou! Pessoal. E aí pessoal, esse daqui vai ser o primeiro Let's Bora, depois de tanto tempo, 2018. É, acho que em 2017 também não teve, se teve, foi logo no início também, foi alguém que fez a um sozinha, acho que foi de Crash CTR que ele fez, foi, ah, é. nunca nem vi, <risos> nunca nem vi. <risos> exatamente.